Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo Seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando é... E hoje eu tô fazendo esse vídeo é... Primeiro para te agradecer Agradecer aí a sua audiência Você que acompanha nossos vídeos Você que acompanha o canal eu Quero te agradecer a sua audiência sempre Certo? É... E hoje eu tô fazendo esse vídeo é, porque eu estou fazendo... eu vou fazer uma coisa experimental, tá? Que é uma websérie. Eu nunca fiz websérie. Eu sempre faço sequências de vídeos, mas hoje eu vou fazer uma websérie é, bastante interessante porque eu vou fazer 10 episódios, tá? Então são 10 episódios, é, cada semana um episódio e espero que você me acompanhe até o final, tá bom? Hoje eu vou falar sobre a saga do afiliado é, e hoje é, nós vamos falar sobre o começo, certo? Antes eu quero te pedir que você possa se inscrever é, no canal, compartilhar com seus amigos e lógico, como você vai gostar desse vídeo, é, então você possa dar o seu like, tá certo? É, então, meu nome é René Ricardo, eu estou nesse mercado de afiliados desde 2014 é, E eu já vi muita coisa, tá? É, o mais que eu quero explanar com você hoje é sobre o começo, certo? É, eu trabalho como afiliado, tá? Então eu presto serviço é, para outras pessoas, certo? É, vendendo produtos ou serviços é, para plataformas, tá? No caso, eu uso é, é, Hotmart, é, Monetize e Eduzz, né? E eu tenho também a Lomadi, né? É, as que mais dão certo para mim é, são a Hotmart e a Monetize, tá? Principalmente a Monetize hoje em dia, a Monetize está bombando aí, certo? É, mas nem sempre foi assim Eu comecei com é, Hotmart tá? E como que funciona o mercado de afiliados? Bom, basicamente você vai se afiliar a um produto, um serviço ou uma plataforma E vai, vai promover os produtos é, desta plataforma para outras pessoas Basicamente é isso, você vai ser afiliado E se aquele produto ou serviço vender né, Você vai é, ganhar ali a sua comissão é só isso né o problema é que para ser um afiliado você precisa ter conhecimento né você precisa conhecer é, conhecer o mercado conhecer as plataformas você precisa ter conhecimento de como você vai divulgar é, os produtos né é, precisa ter conhecimento sobre os produtos né por isso que é importante quando você se afilia a um produto, pode ser até mesmo aí um produto físico, como um celular, é muito importante que você conheça aquele produto, né? Leia a descrição do produto, saiba quais são os benefícios, é, quais as, as vantagens que a pessoa vai ter comprando aquele produto. Então, tudo isso você tem que saber. E isso faz parte é, do começo do afiliado, isso é básico. E há algumas coisas também que são importantes, que você tem que saber. Por exemplo... Como que você vai divulgar aquilo ali? Você vai divulgar pelo Facebook, pelo YouTube, por um blog, vai fazer um projeto, vai fazer anúncio. Tudo isso você tem que saber. Né? Por isso que é importante você ter cursos. É, eu quero, assim, aproveitando, falando de cursos, eu já vou logo é, recomendar a você o Afiliado Orgânico, tá? Que é um curso bastante simplificado que ele vai direto ao ponto, ele vai te ensinar várias estratégias para que você, é, de cara, saiba como você pode fazer a divulgação dos produtos, tá bom? Então, afiliado orgânico, eu vou deixar o link aqui na descrição, certo? Assim como também vou deixar é, o link da Hotmart e da Monetize, tá? Da Eduz, eu não vou deixar porque eu não uso a Eduz, tá? Eduz, por enquanto eu não estou usando a Eduz, mas eu vou, de, vou deixar o link do site você vai poder entrar lá, certo? Então veja só. É, então este é o começo do afiliado. Você tem que fazer você tem que buscar conhecimento, buscar conhecimento sobre o mercado, buscar conhecimento sobre produtos e buscar conhecimento de como que funciona o mercado. Algumas pessoas dizem que o mercado de afiliado está saturado, mas eu vou logo, te falar. Esse mercado no Brasil não está nem começando Imagine que no Brasil hoje nós temos 200 milhões de pessoas Se você tiver um produto que você vender para 10%, 200 milhões, 10% daria 20 milhões, 20 milhões de pessoas Se você tiver um produto de 50 reais para você vender a essas 20 milhões de pessoas, você fica rico, cara Você entendeu como é que é? Então é muita coisa, é um potencial imenso, né? Então o mercado de afiliados ele tem um potencial imenso, imenso, imenso, imenso. E é só saber trabalhar isso daí, certo? Então eu vou encerrando por aqui, esse é o começo do, de, como, da saga do afiliado, tá? É, eu vou fazer outros vídeos e a gente vai esclarecendo mais coisas. Se você tiver algum comentário, pode fazer. Na, na aba de comentários Se eu puder eu vou responder a você Certo? Compartilhe com seus amigos Inscreva-se no canal e lógico Você gostou desse vídeo que eu tenho certeza disso Certo? Então dê o seu like Tá bom? Quero te agradecer mais uma vez Muito obrigado E até o próximo vídeo e não se esqueça Quer começar da maneira certa? Afiliado Orgânico Link na descrição Um abraço e até mais